Ó, oh. é. é seletiva nacional, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Seletiva nacional, batalha do tanque, que vocês querem ver? sangue, hey, Irmão, vocês pediram! Gravou bonitinho? Tô Vem que vem pra ficar bonitão, rapaziada! Ó! Ó! Ó! Ei! Ei! Ó! Ó! Ó! Ei! eu começo! foi Mal foi mal, o Mike deu problema, mas é que vence, foi pegar na rima vira até pra Sabe por que meu mano, eu começo minha sessão? Corre, Pelé, Leitone é de seleção, mas meu freestyle aqui é sem ferula. Na seleção da rima, que só serve pra grandura. Tá fugindo, meu mano, pega tá custaleiro. Meu mano, você não aguenta nem goleiro. Ah, lembrei agora, Pelé pediu pra ser goleiro ou pra segurar minha bola? Tá fugido, Então vi na luz, pra tu ganhar, só com o milagre do Gabriel Jesus. Fala mano, aqui eu te dou aula. Pereco tá fugindo, eu tô 100% da jaula. Sabe por quê? Meu mano é sem desempate. Pra mim, que é 3x0, porque eu tô com uma craque. Já Já gá gá É menor, eu não vou mentir O Mike não funciona com você porque nem o um que, que eu te ouvi. Pega o porque teu gosta E é por isso meu parceiro que eu te mato na espanta Olha só, fica olhando não seu goleiro Mas a tua é que na minha bola agarrou pega E é por isso que eu chego tranquilão Olha só, Pegar, mas saiba que a mulher dele me quer. Ah, um o bagulho é muito louco. E a coração que eu chego e vou lhe dar uma nova no peso. Vai pegar, me consultou no bagulho. Então vou ter que te falar. Aí, procura pra ele, eu ando na atitude. Quer me gastar? Tá igualzinho o Paulo Nunes. Aí. My... <gonna natureza> <t glowing> Explorar! Explorar! Explorar! Gente, eu pra esplanar! Tô cabendo instrumental! É o afã suando no Twitter, fala que tu transa mal! Aqui é jogo, e é a polícia que eu chego, limpa na proibidação! E uma mão pro culão! Ela odeia o branquinho, ela prefere unicar. o NECA! Regulando é o nosso regolo na pop-dia! Olha aí! Com a EPK, um é por além, o branquinho é o NECA! Não sei que ninguém tem isso na mão No, no sapatinho Todo bonitinho, tão virado, de aqui O bagulho é muito largo Se liga aqui, eu sou escroto Ai, eu sou feio Todos feio, tão primeiro Ele disse assim, irmão, que minha ex preferia o negão Mas eu vim na disposição Ela disse que teu pintinho nunca cabia nem na mão Então meu, vem, vem que vem o meu talento é foda É isso que tu não tem Sabe por quê? Minha rima em placa Pegou mais ex, mas invejoso do que Johnny querendo minha baba. Consciente, assassinava as suas 2.0, você me entende? Ele vem com a só que tá faltando 10. Fudeu, sabe que contra pecar, você você aqui não compareceu. E eu falo a verdade, aqui perante o povo, eu três mais. Ela ligou o me come aqui de novo. <risos> Não, não, morreu rápido demais. Fala, Gil. Fala, Gil, não, tu, morreu rápido demais, né? O Gil. 2, o eu eu Tem que pegar o rapor. Barulho, quem gostou da renda do bruscário do MCP, Barulho, quem gostou da renda do bruscário do MCP, é. Segura, segura, segura. Eu acho que eu Não, não, não, já tenho minha decisão aqui. Tá. quem Gol! Gol! Ei, Demorou! Ó! Ei! Ei! Ei! Ei! ó! Eu sou tranco! o sangue de crioulo, menos do que ser ninguém e pita a barba está de, é de lê E amor de Deus o sabe que eu vou além O pecado comeu a minha ex então ele comeu a Samanta Vem vem vem vem vem vem! Eu sou o um branquinho do Piradão Gigante. Eu, Deus, olha só, tá de palhaçada. Eu sou o Bucarzão Negro. Que fez com o Pino e o Cachá virou na tua namorada. Mentira! Eu trago na varóia e esse cara faz acesso. O jogo é pelê. Mas igual o Ronaldo, ele não gosta de comer trazer cor. Não foi que eu amei, eu, eu não como trazer cor, não. Tirou o bolinho, meu parceiro, falou trazer a ah, nada a ver, meu mano então dá pra te entender. Ele falou que eu sou trazeco, então vai ver. Ele gosta de com ele sabe entender. Pelo amor de Deus, olha só, eu não vou mentir, moleque. Eu odeio trazeco porque eu não sou um viado. Olha ali pra Thank you.